É, eu acho que uma das questões assim, mais importantes na região é justamente essa relação com a água que as pessoas têm. Né? Tanto esse contraste da seca como das enchentes. Então, qualquer tipo de agricultura que venha a ser implementada aqui tem que levar em consideração essa relação com a água. Tanto no sentido de saber implementar algo que proteja as populações da seca, como que ajude eles a sobreviver a essas enchentes. Então, eu vejo que um do, uma das grandes vantagens de um projeto de agricultura sintrópica, por exemplo, poderia ser no sentido de ajudar não somente na produção de alimentos, mas também de recuperação de áreas de mata ciliar, de nascente e outras áreas estratégicas para justamente recuperar esses recursos hídricos da região e esses ciclos né, hidrológicos que vêm sendo afetados por essas alterações ambientais que a gente vem presenciando por aqui.